<risos> ai nossa agora esse o Gama, que se fogamos que estamos aqui com mais um vídeo vídeo vídeo Vamos lá, Tantan Weasley. Do que? Do que? De ansiedade. Você que tem ansiedade aí, ó. Esse jogo é pra ti. É um jogo indie, tá? Grátis. Então, quem quiser baixar, é só escrever Anxiety. Né? Porque a vida é com. It's ok, viu? A vida é com quem não tem dinheiro e, coisa, e baixa coisa grátis. Eu vou ficar bem. Eu apenas preciso me acalmar e dirigir. Esse é um jogo onde a gente se perdeu na estrada. Está bem. Só mais um pouquinho. O quê? Não. <risos> De novo. Não, agora. Eu tô com medo do que esse jogo. Droga! Vai! E aí, tipo, a gente se perdeu na estrada e tá com medo. Por quê, né? A vida fodeu. Tá escuro lá fora Moço Assustador Deve ter uma estação de ônibus perto Liga carro ah, Eu quero o meu... A minha... Eu deveria olhar uh. o mapa Ahn Eu vim parar aqui, eu tenho que voltar Eu tenho que ir lá fora Que? Sai, tá, eu tenho uma buzina A Kogar? Que que é um Kogar? Eu não sei o que é Kogar <risos> Preciso da chave Vamos about ligar Ai, vai Ah, senhora, qual o problema? O carro não quer ligar, preciso da sua ajuda Eu discuto, o sinal está ruim Ah, eu estou na rota norte da parque O que você... a ah, essa hora Cala a boca e vem me ajudar Eu vou estar em uma hora Não eu não posso esperar tanto tempo. O que eu faço? Tente desligar... Todos os eletrônicos no meu carro. Aham. Bolsa... Ai... Preciso de um vibrador de zoeira, gente. Ai... Apareceu... ai ah! sai daqui quando se tiver problema de vitória, desligue o ar-condicionado. Todas as luzes do carro. Desligue o seu cabo do rádio. Okay. Vamos lá. Desliguei. Gente, desculpa eu estar quieto. Não, não, não. O oh, rapariga, desligar o rádio. Ai. O que tá faltando? Desligue o ar-condicionado, todas as luzes do carro, o wiper. Ah, pressionar a buzina torna tudo pior. Ai, meu cu. Pelo que eu entendi, quando aparecer o menininho, significa que estamos indo certo. É, ó, hum, entendi gente, entendi, eu não tava errado, não é aqui, aqui tá ligado, bora, ai meu deus, deixa eu ligar o, o cu do meu carro, Drop it! Dum, bro! Ai, meu Deus! Ai, que medo! Tem um menino morto! Oi. Ah! Sai daqui! <risos> é a buzina do mal! Viu? Espanta espírito! Quem falou que buzinar não, resolve! Ela não tá falando nada disso, hein! É agora. Ai meu Deus, menino. Ah, eu não tô olhando pra você. Você é um otário. Você é um otário. Achando que vai ficar me dando sustinho. Você me deu sustinho. Só um também. Tá. Vai carro. Vai, carro. Vamos, Betsy! Foi! Não é minha culpa, não é minha culpa, eu mereço uma vida melhor, eu mereço mais, por quê? Acabou! Bom gente, esse foi Anxiety, foi uma ideia bem criativa, digamos, pois realmente deve ser assustador pra caralho, o pessoal ficar lá no meio do nada com o carro quebrado e tipo, meu Deus, alguém me ajuda, ajuda. entendeu? Aí é por isso, aí tinha um capeta atrás de mim, que a diferença é que, né, hoje em dia seria palhaço. <risos> Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado Deem like, favorito, inscreva -se no canal Compartilhe o vídeo, por favor, gente Peça o seu compartilhamento Se você gostou, passa pros seus amigos Se quer mais Então, dá uma rodada no canal que existe muitas séries e vídeos diferentes Para você Meu amigo Meu dedo não está focado Foca no meu dedo Foca Então, até o próximo vídeo, gente Saúde então, pessoal, falou.